estou aqui no shopping hoje, na loja da Vivo, mas eu não vou comprar nada, só vou trocar, trocar o meu plano aqui, que é de uma operadora de outro estado, eu quero trocar para pôr uma operadora aqui de onde eu moro hoje. Um ano depois, tô voltando a entrar no shopping. Já me inscrevi seu canal. Ah, depois você tem que dar os like lá, ativar o sininho, tá? Já, eu não te explico. Então, gente, eu tô aqui. Na vivo, vocês me viram ali na porta de entrada. Agora eu estou com a Roberta aqui dentro, tirei um pouquinho a máscara, aqui só para poder falar rapidinho. E ela está fazendo a operação ali de finalizar a substituição dos meus DDDs que eram de outro estado e agora vão se tornar 31. Que maravilha! Que a Roberta. Olá, Olá. pessoal. Então, Venham pra Vivo que vocês vão estar super bem. Ó, oh, o mais <risos> gratuito, hein? É só procurar a Roberta aí, qualquer coisa eu passo o contato dela. Pode, Roberta? Com certeza. Então tá bom, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Ó, tô aqui no carro, tô na frente aqui do, de um hospital. Eu vim trazer aqui a minha esposa que tá com alguns sintomas, não sei se está com Covid ou não. É, tem uma pessoa na frente dela que está com Covid, então ela está lá numa distância segura. Eu não fui junto no hospital, eu fiquei na frente aqui, estou dentro do carro, porque eu não posso ficar me expondo também, né? Se eu sei que ali já tem muitas pessoas, então... então essa é a dica que eu dou aqui. Se você vai num ambiente desse que tem certeza que tem gente com Covid, se você puder não entrar, é melhor. Então eu tô aqui fora, agora se ela tiver com Covid, daí provavelmente eu também tô, né? mas vamos ver o que que dá Tá lotado aqui no hospital, é, tem bastante emergência também, então ela vai demorar para ser atendida Já fez o suave teste que demora uns 15 dias e agora vai fazer um raio-x do tórax para ver se está posicionado alguma coisa E eu tenho que aguardar aqui, vai demorar um pouquinho, mas vai ser atendido isso daqui é bonito não é bom a gente filmar de máscara que você nunca sabe se sou eu que tô falando agora se é dublado né <risos> mas é não é dublado não enquanto eu tô esperando aqui minha esposa no, no pronto socorro queria comentar uma coisa que eu achei interessante um canal que, que eu vejo no youtube também olha só gente como as pessoas estão carentes de assunto né Teve 350 mil visualizações, um vídeo deles falando que chegou o meu sofá tão esperado. Então ele fez a filmagem sentado no sofá com a esposa falando, 350 mil visualizações. Então quer dizer, isso que é carência de assunto, né gente? Então, e eu luto para ter assuntos bons, para ter conteúdo, é, tentar melhorar enquadramento luz e tudo. Tem hora que eu não consigo. Mas eu fico pensando, será que se eu fizesse o, um vídeo falando do, da minha cadeira que chegou, quantas visualizações teriam? <risos> Os meus fiéis seguidores olhariam esse vídeo ou falariam bom, assim, que vídeo esquisito, escroto. Então isso acontece, né? Então só para a gente ter essa dimensão de, de que muitas vezes falar assim, não, o conteúdo tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom o conteúdo, tem que ser... É, a qualidade do vídeo, do áudio tem que ser bom. É, essas coisas não caminham sozinha ou se caminham por um tempo só. Tá bom? É isso que eu tenho visto. Em algum momento o conteúdo é muito mais importante, mas quando passa um tempo, você precisa ter áudio melhor e vídeo melhor. É, eu também. Olha lá, minha esposa tá ali Esperando para fazer o raio-X do pulmão. O tese de Covid já fez. Eu estou aqui fora, esperar. Tem até um amigo aqui que está esperando também. Um dia aqui em BH! Pessoal, a gente quer mostrar só imagens bonitas, assuntos que chamem atenção mas hoje aqui, ó, passando todo esse tempo na frente desse hospital quantidade de pessoas que, que passam por aqui, que saem de ambulância, que chegam de ambulância e a, e a ala aqui de Covid, os enfermeiros dizendo que está morrendo muita gente e tá um caos aqui, todos os hospitais hoje, segundo eles, estão desse jeito, superlotados. Então a gente tem que se cuidar, tá? Eu tô longe aqui de todo mundo, mas eu só tirei a máscara para poder falar com vocês. Mas o negócio não tá fácil aqui. Se cuidem aonde vocês estiverem. Tá dengosa agora, tá dengosa não, não. tá covidosa <risos> mas tá bem, vai tomar os remédios não. e vai passar, não. beleza? Ô Natália, como é que chama esse teste aí? Suave? Esse que a gente tá fazendo é um teste de antígeno suave nasal. Ele vai verificar os antígenos. Antígenos, né? Antígenos, né? Então quer dizer. É um teste é o, rápido. É o que a, a Covid provoca quando, ela, quando a pessoa Pode já é contaminada, assim, tá? Isso. Então é muito mais preciso, né? É, ele é bem preciso. Tá. O IgG o IgM, ele verifica também que é o da gotícula de sangue, né? Tá. Ele também é um teste rápido. Ele também verifica é, se você está no momento ou se você já teve. Só que ele pede pelo menos oito dias de sintomas. O do antígeno ele pede dois dias. Dois dias. Tá. Mas ele Beleza. é bem preciso. Maravilha Esse teste aqui ele tá saindo quanto? Ele tá saindo a 120 120 reais, ó oh, gente que maravilha Se você for levar em consideração em outros locais Que é 200 e pouco É mais acessível aqui Isso, 120 que ele tá saindo. Rapidinho. E ele 20 minutos Dá o laudo, é isso aí Ah, tô fazendo o teste aqui Hoje Com a ah, Quem tá fazendo na realidade? É, a Natália. Natália. Eu só tô doando meus minhas secreções. Farmácia. Como é chama essa farmácia? Que é a linha de controle, ela tem que sair em todos os exames, tá? Uhum. Isso é para mostrar que o exame é eficaz. Perfeito. Se o exame, se não sair a linha de controle, a gente tem que repetir o exame novamente. Entendi. Se você tivesse algum antígeno do vírus Tinha que sair algum risquinho no T, tá vendo? No não tem ter, fofo, não saiu nada. nada Mesmo que seja fraco, apresenta Apresenta, mas nesse não caso, tem. nada Nesse caso, não tem Pô, Que maravilha, então eu vou ficar distante da minha esposa Vai ter que fazer isolamento Gente, né? <risos> tá aqui os atendentes aqui A Natália, que acabou de fazer então, Parabéns pra vocês pelo atendimento Viu? Continue assim Obrigada Tá e é isso. Finalizando, daqui a pouco a gente vai pra casa. Fiz o teste, deu negativo por enquanto. Vamos pra casa agora. Cabelo tudo zoado, mas é assim mesmo. Tá.